Olá pessoal do F1 Horizon, hoje estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês de Fórmula 1 2013 e hoje a gente vai fazer uma corrida de carros clássicos aqui. Olha só, a gente vai para o Grande Prêmio aqui, iniciar um novo evento e vamos lá escolher os carros dos anos 90. Né? Primeiro a gente vai fazer uma corrida, né? uma coisa raiz, vamos dizer assim, dos carros dos anos 90, beleza? Vamos escolher aqui os carros, vou até mostrar aqui os carros, tem Tem FW14, grande FW14, Ferrari F92A, que nome, né? <risos> Williams 18B, Ferrari F310, Ferrari F399 e a Williams 18 FW 21 que é gente que é essa aqui que a gente vai andar, tá? Vamos lá então, calão próximo será, é, vamos, vamos próximo, vamos escolher cinco voltas aqui, Só é corrida, vou mostrar a dificuldade aqui, né? Sem ABS e médio, o câmbio manual aqui, tá aqui, a lista completa, tudo, lenda e flashback. Vou deixar alguns aí, né? Mas eu, eu vou tentar não usar Aqui eu vou deixar nuvens esparsas mesmo Tá? E vamos escolher é, A pista do Brasil Vamos escolher a pista do Brasil aqui Cinco voltas Tá? E vamos esperar aqui, né? Olha, já estamos aqui no lugar Onde que a gente mexe no setup Eu não sei que setup que eu coloco nessa pista não tem setup Vou colocar nesse aqui, né? Que é 4-4. Vamos ver aqui, ó. 4-4 na, na asa. 4-4. Não sei o que, que vai dar. Tá. Mas é bora pra pista, né? Nossa vamos lá então todo largando em p8 cara e o outro tá largando em último cara o Schumacher tá largando em último começa vamos lá vamos começar a Schumacher é. aqui eu vou virar uma meio meio tarde aqui meio cedo na verdade porque os caras é meio burrinho aqui Eita, oh, Mick Schumacher está aqui, ó. Oh. Mick Schumacher não, Mikael Schumacher. Está aqui na, na quinta posição. isso. É, quase morri, mas foi, foi boa. Essa curva aqui eu não sei fazer muito bem. Eu sei como que tem que fazer, mas eu não sei. Tipo, fazer aqui mesmo, né? Eu não consigo. Principalmente com os carros plásticos que eu quase nem ando. pegar um pouco do jeito do carro, né? Ele é nervoso, cara. Principalmente se colocar no médio. Nossa. Sai muito de traseiro, cara. Vamos lá. Vou dar pra dar uma volta... Boa, aqui né, pra gente conseguir chegar, sei lá, no pódio né, acho que a gente consegue. Seis marchas, e aqui ó, canadense, aqui ó, bonito. Domitinho, 5 aqui, e 5 já vamos chegar no pódio, né? tá ali ó. Depois eu tô vendo... <risos> eu sou barbeiro. Pode passar, não, você não passa Você não passa, você não pode Eita, caiu é ah, aqui, ó Meio que eu descobri Só estou fazendo um pouco melhor nosso carro é muito Muito bom, cara ele sai bastante de traseiro, você tem que encontrar lá bem, mano isso, isso que é... Carro bom, mano Carro nervoso Vamos lá, vamos tentar chegar ali Um quarto, no mínimo, né então cinco voltas Estamos abrindo a terceira volta a, a Volta a Terceira volta agora Opa os caras tão freando muito, muito antes, mesmo no mesmo lenda. Isso não é bom. Vamos <risos> tá lá, vamos pegar o vácuo dele. Vamos... colocar no Colombo aqui. Não precisava, né, México? Não sei por que também, né? Vamos lá. É, foi uma bosta, hein? outra travou o pneu. Então não pode ir muito na naze senão. Trava o pneu fácil. Nossa, agora eu. errei com tudo já. Tá meio quente ali, mas já vai esfriando. Já o pneu. Agora é impossível a gente chegar lá. Posso fazer um milagre. Bora lá. Vamos lá, bora, bora, bora, bora. Corta a volta aqui. Acho que dá pra gente chegar ali, mano. Não, eu fez a volta mais rápida. Eita. Eita! Explodiu o motor, o que aconteceu ali? Pera aí, pera aí, pera aí. Eu vi fumaça saindo ali, mano. Caramba, mano Ih, não deu pra ver Eu vi fumaça ali, mano Eu vi fumaça <risos> Nossa, você tava saindo fumaça mesmo, cara Explodiu o motor do carro <risos> Meu chapéu, cara Nossa, ganhei uma posição de grátis Mas Vamos lá, eu vou tentar jogar no pódio Pelo menos. Tá um pouco longe ali, mas tá bom. Acho que a gente consegue só fazer certinho aqui tudo. Aí. Uh, só aqui que eu tenho que frear mais. Agora a última volta, vou concentrar um pouco aqui. Eita! Desse jeito não tem jeito né vamos abrir a última volta e agora não dá mais não dá mais olha só a cagada que eu fiz ah mas estraguei tudo a coisa ter que tá né? pelo menos os dois vão. tá travando o pneu traseiro porque ele tá saindo às vezes está saindo de traseiro beleza, só eu quero pegar aquela posição ali ó pegar aquela posição bora bora acho que a gente consegue cara ó perfeita a curva cara isso sim hein Aí houve vantagem. Só não vê habilidade aqui. Eu a polêmicas. Droga, ah, não conseguimos. Não foi bom aqui, ó. Chegamos perto. Chegamos perto. Sexto lugar, cara. Nossa, serve pra nós ficar em quarto, mesmo Ou oh, ficar no pódio, né? Terceiro lugar. Mas valeu, Ó. Oh, sexto lugar, Alan Prosto. Alan Prosto. Olha só, Ralf Marker oitavo. Foi uma boa coisa. Relativamente boa, né? né? De, do último, chegou em oitavo. Acho que foi bom, acho. É... Vamos ver o que mais aqui. Acho que não teve nada muito especial assim, né? Não. Beleza. Então foi esse o vídeo, beleza? Tomara que vocês tenham gostado aí. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder os vídeos de Fórmula 1 aqui do canal, beleza? Meio-dia e 15, quase todo dia. Vídeos: segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? Então foi esse vídeo e fui.